Hey guys, what's up? E hoje finalmente vamos começar o nosso segundo nível o nosso segundo nível de básico porque o conteúdo que você vai ver aqui ainda é um pouquinho de básico começando a ir para o intermediário quando a gente terminar essas 10 aulas aqui desse, desse básico 2, podemos dizer assim você vai entrar finalmente no nível intermediário e a gente então inaugura esse segundo momento do nosso curso de gramática essencial e a aula de hoje já está muito legal porque é um ponto importante da gramática um ponto em que normalmente os alunos tem uma certa confusão, principalmente quem às vezes é intermediário e avançado, às vezes fica um pouquinho confuso na hora de usar os pronomes, às vezes até sabe, mas esquece de usar, enfim, causa aquela sopa toda, aquela bagunça toda dentro da mente da pessoa. Então, a aula de hoje vai te ajudar nesse sentido, para que você realmente consiga compreender de uma vez por todas, que você possa revisar esse conteúdo, caso você já tenha visto, caso você nunca tenha visto, você possa finalmente aprender os Possessive Pronouns. E além disso, você poder verificar se você aprendeu, já que a gente tem uma, um exercício aqui, né, durante a nossa aula. E também lembrando que tem os exercícios para você poder baixar, tem um arquivo MP3 para você poder praticar e melhorar o seu listening. Enfim, é uma aula completa para você realmente aprender esse conteúdo e não se preocupar mais com ele. Então, bora começar a nossa aula? <música> Vamos lá, então... Para gente falar de Possessive Pronouns, eu preciso linkar esse conteúdo com os Possessive Adjectives. Se você não assistiu essa aula Possessive Adjectives do nosso básico 1, eu super recomendo que você procure aqui na lista das aulas essa aula, porque ela é fundamental. É, você vai observar que não só o inglês, mas qualquer idioma ele é muito linkado, uma coisa se conecta com a outra então por isso que eu falo, se você às vezes não tem um básico muito bem fortalecido, muito bem estudado, aprendido quando você chegar lá na frente você não vai progredir você vai travar, não vai conseguir se comunicar então assim, a, a base da fluência do idioma é o básico é né? você dominar o básico, se você domina o básico todo o outro conteúdo vai ficar mais fácil, porque você vai conseguir conectar esses pontos e aí tudo vai fazer mais sentido para você. Se você não viu essa aula Possessive Adjectives, ou se você não se lembra do que, que são eles, é importantíssimo que antes você ver essa aula, assista então essa, essa aula né, o Possessive Adjectives para compreender, então tudo fazer mais sentido, beleza? Então, acreditando que se você não viu, você sabe já o que, que são os Possessive Adjectives, Bora começar aqui a explicação dos Possessive Pronouns. Então aqui eu trouxe essa imagem dos dois rapazinhos conversando. E aí o moreninho fala, this is my band. E aí o lourinho fala, yours? Bem, então Possessive Adjectives, Possessive Pronouns, são os pronomes, os pronomes possessivos. Que no caso do português é aquele, meu, seu, nosso, deles, dela, enfim. São esses pronomes que a gente está estudando aqui. Deixa eu abrir aqui tudo para você... Todos os pronomes, e aí eu vou explicar um por um para você. Então a gente tem aqui a tabelinha do possessive adjectives e o possessive pronouns. Então eu vou trazer alguns exemplos para poder explicar. Então se eu só quero falar This is my car, Este é o meu carro. This is my doll. Essa é a minha boneca. Então a gente já sabe que o my é o meu a minha, tá? Vou trazer mais um exemplo aqui. That's your Mother. Então, aquela é a sua mãe. Those are um, our friends. Beleza? Então, aqui eu estou falando sobre os possessive adjectives. O que eu quero que você observe é isso daqui. Olha, olha os pronomes possessivos. Onde que eles estão? Vamos colocar aqui entre parênteses. Aliás, vou mudar de cor para você ficar mais claro. Oh. My, your and our. Esse aqui é o que a gente já viu. Observe que é, ele está vindo, é, quando eu tenho esse pronome possessivo, eu logo em seguida eu tenho um substantivo. Ó, car, doll, mother, friends. Então, faz, observa isso que agora eu vou explicar os processos pronouns e você vai perceber uma pequena diferença entre eles. Vou colocar aqui em cima que vai ficar melhor para você visualizar. Ó, this is mine. Vamos pegar mais um aqui. Uh... Uh, that is mine Ok? Uh, that is yours Vamos pegar mais um Those are ours tá? Então deixa eu marcar aqui de uma outra cor Para você poder observar isso também Vamos ver Yours E mine tá? Eu trouxe basicamente o mesmo exemplo A mesma estrutura de frase Para você observar Observe, então, nessa primeira frase. Ó, this is my car. Aqui eu tenho um substantivo, ok? Eu tenho esse substantivo, car. Nessa segunda frase, eu não tenho substantivo. Ou seja, a função do Possessive Pronouns é você fi evitar ficar repetindo alguma coisa. Então, por exemplo, se eu quero falar... Vou pegar o meu celular. Ó. Uh, this, is, this is my cell phone. Aí vamos imaginar que tem um celular... Ali na frente. E aí eu não quero repetir o, o cell phone. Eu posso falar, that is yours. Oh, this, this is my cell phone. That, aquele que está mais distante, is yours. Então, aquele é o seu. Então, ao invés de eu falar, that is your cell phone, eu falo, that is yours. Então, o objetivo desse processo pronouns de pronounce é eu evitar repetir o substantivo, porque esse substantivo já foi mencionado anteriormente. Então, this is my cell phone, that is yours. Então, eu não preciso repetir. Se eu quiser, eu posso. Eu posso falar, that is your cell phone. Só que aí, nesse caso, eu vou falar o okay, quê? Olha, olha aqui. That's your mother. That's your mother. Aí, então, eu tenho que usar o your simples, o possessive adjectives. Mas, se eu não for repetir o substantivo, eu vou usar o yours. That is yours. Então, eu posso apresentar a minha mãe. Eu estou conversando com alguém, eu estou apresentando, ó. This is my mother. That is yours. Aquela é a sua. No caso, referendo a você, né? Então, observe sempre que o objetivo do Possessive pronouns é evitar repetir um substantivo que já foi mencionado anteriormente. Ok? E aí, basicamente, eu tenho um para cada pessoa. Então, o my. Eu vou usar o mine, então this is mine ou this is my car. Eu posso falar this is my car ou this is mine, ok? As duas formas estão corretas. Eu só não posso falar this is my car, eu não posso falar, tá? Então, your, que é o yours, que é o seu ou sua. Se você observar o has, ele não muda, tá? Ele é has tanto no, no possessive adjectives quanto no pronouns já o her, o hers, ele muda, né? O, o adjective, ele é o her, e o, pronoun, o possessive pronouns, ele é o hers, que é o dela, ok? O it, ele não tem o possessive pronouns, tá? O our, se torna ours, que é o nosso, nossa, nossos, nossas, enfim. Depois eu tenho o your, que seria seus ou suas, né? No plural, ok? Seus ou suas. E eu tenho o theirs, que é o deles ou delas, ok? Então observe sempre que basicamente eu acrescento um S, né? Você pode ver aqui, ó, your, yours, her, Hers, our, ours, your, yours, their, theirs. O que mudou mesmo foi o mine, que se tornou mine, e o has, que não sofreu nenhum tipo de alteração, e continuou do mesmo jeito, o mesmo som e tudo mais. Tá? Então, o que você precisa ter em mente é que esse daqui é usado para evitar repetir o substantivo. Como é o caso do exemplo, okay, ó, this is my car. Ao invés de eu ter que repetir o car, eu falo this is mine. Okay? Vamos ver mais algumas observações aqui. Sim. Eu quero que você responde aí, are the rules true or false? Oh, we, we use possessive adjectives before a now. Nós usamos pronomes, esses pronomes que você acabou de aprender antes de um substantivo. Isso é verdadeiro ou falso? Bora ver? Isso é verdadeiro. Então, o possessive adjectives, que são esses daqui, my, your, his hers, você usa antes e o substantivo. O substantivo aqui no exemplo é o car, é o carro, e eu estou usando ele antes desse substantivo. Ó, segundo, we use possessive pronouns, que é o que a gente acabou de aprender, before a noun, antes do substantivo. Verdadeiro ou falso? É falso. Na verdade, você não usa ele com substantivo. Se na frase tiver, é, ele estiver se referindo a um substantivo e esse substantivo estiver na frase, não é ele que você vai usar. Você vai usar o possessive adjectives. Depois, we use possessive pronouns to replace a possessive adjective and a noun. Então, ó, nós usamos. Esse pronome aqui, no caso, o mine, uh, para trocar, para substituir o Possessive Adjective, que é esses daqui, e o substantivo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. É, a, a função dele é exatamente essa. Observe que eu estou trocando my car, estou trocando Possessive Adjective e o substantivo por mine. Simples assim. Oh, watch out. We often use Possessive Pronouns. So avoid repeating. Então, nós frequentemente usamos os pronomes possessivos, que é esse que a gente acabou de ver, para evitar repetição. Então, ao invés de eu falar this is my car, that is your car, those are theirs, their car, eu evito, para eu ficar evitando repetir o car toda hora, eu vou uh, usar, então, esses, esse, esse pronome que você acabou de aprender, o possessive pronouns. Ok? Bem simples. E agora a gente vai fazer... Um exercício para né, se assegurar que você compreendeu. Olha, mas só lembrando, se você não entendeu, se não ficou claro, volta um pouquinho essa aula, assiste desde o início, quando eu comecei a explicar sobre esse pronome, assiste de novo, anota, aí sim, você vem fazer o exercício. E aí lembrando mais uma vez, você vai copiar essas frases, faz no seu caderno, faz no seu computador, não sei como que você está fazendo, enfim, mas anota isso daí, busca responder do jeito que você entendeu, e aí, volta da plena aula para você, então, verificar se você acertou ou errou, tá? Lembre-se sempre que você precisa ser um estudante ativo, um estudante que vai atrás, que busca o conhecimento. Beleza? Então, vamos lá, ó. Aqui eu já tenho um exemplo. Where's Katie's coat? This, this coat isn't hers. Então, onde que tá o casaco da Katie? E... Aí, aqui eu tenho entre parênteses, tá vendo? Her coat, que eu sei a quem está se referindo essa frase. Então, this coat isn't como eu estou falando her coat, eu vou substituir esse her coat por qual pronome? É simples, é o hers. Né? Basta você observar que, na verdade, eu estou falando, eu estou substituindo o pronome, no caso, que é o dela, e o substantivo. Então, eu substituo os dois pelo, é, pelo possessive pronouns. Ok? Pelo possessive pronouns. Então, é bem simples. Vamos dar uma observada aqui. Ó. Number one. It's your CD. It's. Então, observe que eu estou falando. Este é o seu CD. E aí eu quero trocar esse your cd, eu quero evitar falar your cd e eu quero substituir isso pelo pronome possessivo, possessive pronounce. Qual que eu vou usar? Bora ver? Yours. Então, yours substitui o your mais o, o substantivo, que no caso é o cd. Number two. Uh, that hat, aquele chapéu, is alguma coisa. E aí depois eu tenho a frase que completa e vai fazer mais sentido. It belongs to me. Então, ele me pertence. Observa aqui, que está entre parênteses, o my hat. Então, eu tô, eu, é, o que eu quero substituir é o pronome my e o hat. Nesse caso, qual é o pronome possessivo que substitui o my? Bora ver? My That hat is mine. Aquele chapéu é meu. Observa o seguinte. Olha que coisa interessante. O, o chapéu está na frase ainda. Só que ele está logo no início da frase, porque eu poderia falar dessa forma. That is my hat. Mas como que está na frase? That hat is mine. O que, que você notou de diferente? Aqui o substantivo, o hat, está vindo antes, ele vem antes do pronome. Já aqui nessa frase de cima, que eu estou usando o Possessive Adjective, ele está vindo depois, ó, hat, my hat, vem depois. That hat is mine. Eu estou trazendo o substantivo, o chapéu, para antes do Possessive Pronouns. Então, isso é uma coisa interessante para você observar. Número 3. The musical instruments are Frank and Paul's. They are alguma coisa. Então, observa que eu tô falando, their their instruments. Eu tô falando dos instrumentos deles. Eu quero substituir esse esse their instruments. Eu não quero repetir isso de novo. Qual o pronome que eu vou usar? Theirs. Theirs, muito simples também. Porque eu tô falando their, aí eu sei que o processo análise para their é o theirs. Okay, number for Your bike looks like. Então, não, não. E aqui eu sei que eu estou me referindo a my bike, né? Sua bicicleta parece com a minha bicicleta, mas eu não quero falar minha bicicleta, só quero falar com a minha. Sua bicicleta parece com a minha. Então, ao invés de eu falar my bike, eu vou usar qual pronome? Mine. Uh, your bike looks like mine. Eu poderia falar your, your bike looks like my bike. Só que aí eu fico repetindo, né? Lembra que eu quero facilitar e não quero ficar repetindo toda hora o substantivo e os pronomes. Depois, number five. This is our dog, it. Então, eu estou falando. Esse é o nosso cachorro. Eu poderia falar de uma outra forma. Trocar o our dog por qual pronome? Qual seria o pronome que eu usaria? Bora ver? Hours. Então, esse ours, ele se refere ao our dog. Assim, eu evito repetir o dog mais uma vez. Number 6. Whose dictionary is this? Emma? Então, de quem é esse dicionário? É da Emma. It. Ele é. Este é. Aí eu não quero falar her dictionary, eu não quero repetir o dictionary porque já está lá na frente. Qual o pronome que eu vou usar então para o her? Bora ver? It's hers. Então é só falar it's hers, porque eu sei que esse hers já está se referindo ao dicionário dela, her dictionary. Number seven, this isn't Tom's guitar. Essa não é, esse não é o violão do Tom. Uh, it isn't, e aí eu estou me referindo ao his, his guitar. E aí, como eu sei que o res é, ele não sofre alteração, ele continua da mesma forma, Res. Bem, gente, a nossa aula termina aqui, é uma aula bem simples, né? O Possessive Pronouns, ele não tem muito segredo, não tem muito mistério. Basicamente, o que você faz é substituir o Possessive Adjective, my, your, his, her. Pelo uh, processo Pronouns, e aí lembrando que nessa, nessa mudança, nessa substituição, o pronome, ele também, desculpa, o substantivo também some. Ou então ele vai para o início da frase, como foi esse exemplo que a gente viu aqui, ó. That hat is mine, ok? Aqui tem alguns exercícios para você poder baixar, tem o áudio em P3, faça o exercício, tem a folha de resposta lá também. Se você ficou na dúvida, bota aqui nos comentários. Que aí eu vou tirar essa dúvida da melhor forma possível. Alright? So that's it. See you. Bye bye.